Filhos, aí ó, dúvidas de oficina pra você, tô aqui na Target Race, o contato tá aqui embaixo, nada mais, nada menos que padre, que hoje... vai não? Vamos. Se apresentar? Não preciso. Não, não quer? Tá bom não. beleza. Bom, é o seguinte, eu separei as dúvidas que você gosta e aí se você tem alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo porque, como está sendo a escolha, as dúvidas que tem mais like eu estou separando e trazendo para o próximo Dúvidas de Oficina. E assim sucessivamente. Beleza? Mas espera, escuta para ver se não está aqui. E eu também vou recomendar você assistir os nossos outros vídeos. Tem na lista aqui a playlist do Val Responde. Já tem alguns que pode ser que sua dúvida a gente já respondeu também. Rodrigo Candote. Ajus ah, não comentou nós, tá? Viu direto, é seco. Ajustar a suspensão de maneira que fique rígida. Pode prevenir chimada, entre parênteses, a chimada em motos que não possuem amortecedor de direção e qual a durabilidade ou quilometragem pode atingir um motor da MotoGP? Ow. Você percebe? Não. Você percebe aí? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra mas as duas podem chegar ao mesmo destino. Vamos lá, vamos lá. Vamos Vai na, na, na suspensão. Um amortecedor de direção com a suspensão. É, na verdade é assim... Ajustar a suspensão, deixá-la durinha, dura, é... para evitar o, o, o shimada, chima. do moto que não tem a de direção. Então, ele tem que tomar bastante cuidado, Rodrigo, né? Rodrigo, Rodrigo. Toma bastante cuidado, Rodrigo, porque o deixar dura, você pode deixar o hidráulico mais firme e você pode deixar a mola com mais carga. Eu não sei qual é a moto, não sei, porque nem toda moto tem. Todas vai. estas regulagens né de carga, retorno, compressão, mas vamos supor que a sua tenha esses três ajustes. Sem é a direção acho que é difícil, hein? É. Mas tudo bem, vai. Se enfia só carga na mola Sim. e não dá retorno, ele vai ficar em cima de um canguru, né? <risos> aí vai piorar o time. Eu acho, não vai copiar nada, é? né? É, aí piora. Sim, você tá... Se deixa firminho, ajusta o retorno, né, e a moto é para acelerar em linha reta, e um asfalto bom, sei lá. Padre, você concorda é. que de repente um pneu mais luxo evita muito mais uma chimada do que... Sim, um pneu Sim. bom, né, sem estar deformado, porque o pessoal olha que o TWI do pneu está longe, e fala, tá bom, e às vezes o pneu já está deformado Mesmo longe de atingir o TWI Sim E isso traz o shimmy, tá? O pneu deformado Pra caraca Então, okay. precisa observar o pneu A suspensão Trabalhar a suspensão, deixar ela mais rígida Só por causa do shimmy, eu não recomendo Também não Ajusta a suspensão pra uma frenagem segura tá Pra uma entrada de curva, saída de curva segura e se o shimmy continuar, aí você coloca o amortecedor de direção. E acabou. E acabou. Mas antes, tá, faz o ajuste da suspensão bem legal para as frenagens, entrada e saída de curva. Vê se o pneu tá bacana. Tá tudo ok, continua. Aí é amortecedor de direção. Se não, qual a durabilidade do motor de modo GP? De <risos> Vamos lá. É. Você gosta, né? Essa eu vou pular. Não, mas e aí. Eu nunca trabalhei no MotoGP. Caraca, <risos> pô, padre, que desgraça, viu? Eu é... sei que eles têm, eu não, eu não sei agora dizer, mas eles têm um limite de motores. Sim, tem três né? é e quatro, daí depende da, da, da equipe lá. Então eles precisam projetar para. Chega durar, até o final dos anos quatro. No mínimo, né? esse prazo aí que eles têm os quatro motores. Então agora depende do piloto, né, da pista que exige mais ou menos, as pistas de longas retas aí, e aí o engenheiro vai limitar o motor, onde ele sabe que pode prejudicar, o piloto vai ser instruído, olha, aqui você não usa desse jeito porque Cara, eles vai fazem, prejudicar. Cara, eles fazem uma média de 18 corridas, acho mais ou menos, agora não lembro é. qual calendário de cabeça, mas aí se você pegar 18 dividido por 4, Vai, padre. 4, 4, 16. Não, não sei, dois, você faz a conta aí depois duas, aí. Seria 4 <risos> e 1 um treino. Pronto. 4 corridas e um treino, cada motor. Porque 16, 4 seria 4. 18 nós estamos falando é, de 4 e 1. Um, 4x2. É. É, em você. 4x2,5. Ou seja, 4 corridas, 2 treinos e 10 minutos de uma entrada do armário. É isso que vai durar. <risos> o motor. É... Porque imagina, é uma engenharia ferrada né? Tem fábricas envolvidas Tem engenheiros que fazem parte da equipe Que não são da fábrica da moto Mas são engenheiros que estão lá né, Participando da preparação né, Convivendo com o piloto Tendo feedback do piloto Então eu acredito que é um trabalho em conjunto gigantesco né? Até um ano antes vai, De lançar um, um modelo novo para falar, olha, isso vai suportar, e aí, se eles vão para algum teste, que eles devem fazer, né por isso que existem os pilotos de teste das equipes. Sim, sim. Faz o teste e o piloto de teste fala: olha, na hora que eu exigi do jeito que precisava, estourou, eles vão lá e alteram o projeto. Boa. Para fazer durar isso aí. Sim. Que você falou, porque senão Não, mas é que que eles média, são né? desclassificados, são eles só... perdem pontos, né? Sim, sim. É, é. é isso aí. Mas é, precisar dizer... aí, o. Que eu não tava, o tempo eu, eu não sei. Eu lembro que tinha, a equipe tem, às vezes tem sete motores, é, é, é, tanto para cada piloto. Eu não sei agora também, mas é, é assim. Mas deve ser essa pegada aí. Próximo? Vai para a próxima. Você quer? Não, pode ir. Pode ir. Fernando, Palmertson, Palmerson De Martinho. Fernando, pode? vai. Tá. Não, tem que ter o Palmertson. <risos> Opa, Durva e Padre, tudo bom? Podemos explicar como motos com cilindradas tão parecidas têm ficha técnicas tão diferentes em termos de cavalaria e torque. Por exemplo, uma Ninja 650 versus uma 636. A 636 tem menos cilindradas, com quase o mesmo torque, porém o dobro em cavalo-vapor. Com isso, acontece. Entre paredes, sei que elas têm quantidade de cilindros diferentes, apesar de não entender como isso participa nas diferenças. É, PS, o último nome ah, ainda bem que ele tá achando essa dúvida aqui, ó. o último nome é Borges, não é bunda nem boca é. bom, bom. Mas, não, mas tá aí <risos> muito obrigado pelo tempo, a boa vontade de vocês e nos ensinar tanto de forma gratuita de nada Legal. E, e aí Padre Alion é, bom, ele quer saber como que uma 636 então, quatro... como ele colocou as duas ninja né, em comparação aí a 650 e a 636, uhum. elas compartilham o um nome Ninja. Sim. Né? Mas a Ninja 650 é uma Sport Touring, de dãozinho mais alto, tá? e a 636 é uma super esportiva. Então, não é só o cilindro, né? porque você vê a, a Ducati, a KTM, a Ducati agora virou V4, mas até pouquíssimo tempo atrás. A Ducati era o, o V2, né, o L2, a KTM ainda é, e andava junto com os quatro em linha. Sim. Tá, não é a quantidade de cilindro, é o projeto do motor. Então o motor foi projetado para ser um motor super esportivo. Então ele tem uma potência elevada, tá, mesmo tendo o mesmo torque da Ninja 650, com uma potência às vezes a metade né, da, da 636. Então são projetos que incluem é, curso de pistão, é, comando de válvulas, corpo de injeção, tá, mapeamento, dignição, injeção, taxa, de lá, né? taxa. Então o motor que foi projetado para um Sport Touring e a Ninja 650, é, aliás, o Sport motor Touring. é bem versátil. O motor vai na Vulcan, na vai S. na Versys, vai na ER. Que agora é Z650? Sim, sim. Então, você vê que né, é um motor que não foi desenvolvido para ser um super esportivo. Verdade. A 636 é um motor desenvolvido para ser uma super esportiva. A moto é uma super esportiva. Então, não tem como a gente fazer essa comparação, poxa... Por cilindrada, a 650 anda mais do que a 636. Não, porque Não. o projeto é totalmente outro. Tá, há, há anos atrás, né, é, eu acho que foi o pessoal da Fórmula 1 que até fez a, a comparação do trator com o carro de Fórmula 1. Né, o trator com motor 10.0, o Fórmula 1 com motor 3.0... Né? Porque o trator não anda nada E, Fórmula e o Fórmula 1, 1 é um míssil né? Projetos de motor Um é feito para fazer força O outro é feito para executar trabalho em pouco tempo né? Porque potência é execução de trabalho versus tempo Então, é... Posso dar um exemplo? Demora um pouquinho. Mas agora vai, é isso que eu queria. É isso. Mas, pô, pelo amor de Deus, vai. nós estamos aqui para isso. vai. Então, vamos lá. Vai. É, vou dar o um exemplo, eu e você. Tá. Eu pego um saco de cimento, acho que tem 50 quilos ou 60, não lembro. Vamos pôr 50 para arredondar. Tá. Eu pego um saco de cimento e coloco na sua cabeça. Você fala, pô, aguentei. Então, toma mais um. Aí você fala, opa, tira que minha perna está dobrando. Dois eu não aguento. Mas os 50 quilos do primeiro saco, você aguentou. Uhum. Então qual o seu torque? 50, 50 um. quilos. É. Né? Aí você fala, agora é minha vez, vai. Pôs um saco de cimento. Depois pôs de tipo seis, ca... seis sacos, né, Padre? Aí eu falei, não, tranquilo. Você põe outro, hum, um luxo também. Na hora que você põe o terceiro, eu falo, para que a coluna vai dividir. Vai quebrar no meio. Não, não, quatro. quatro Deixa quatro, dois. Quatro. Não, quatro. Vamos é pra fazer conta redonda. Tá bom, tá bom. Tá, tá, tá. um não desenvolve outro. Tá vendo? Qual o meu torque? 100 kg. Quilos. 100 quilos. Porque eu aguento dois sacos de cimento de 50. Tá. Então eu tô com 100 kg aqui, tranquilo. E você com 50. Tá. Então eu tenho o dobro de torque de você. Sim. Né? Sim. Aí, o que é potência agora? Aí eu falo assim. É, Durva, vamos correr até a calçada lá E ver quem chega primeiro Você com um saco de cimento Eu com dois sacos de cimento Então você aguenta menos peso do que eu Quem é mais forte? Você Eu Sim. Só que na hora que a gente sai correndo Você chega primeiro Você leva a metade do tempo do que eu levo Então você fez em 10 segundos né? Uhum. E eu demorei 20. Uhum. Então, a sua potência vai ser o dobro da minha. E você tem metade Me... do meu torque. Sim. Que é, é tá? mais exatamente... Então É assim, torque é força. É o quanto eu aguento de força. O quanto eu faço de força. E a potência é a força relacionada ao tempo. É a execução do trabalho. Tá Qual é o nosso trabalho? Correr até a calçada. Vamos ver quem chega primeiro, versus tempo. Perfeito. Aí você chegou primeiro, você tem mais potência do que eu. Mesmo tendo menos torque. Entendeu? Entendi. E Entendi. isso é um projeto. tá? Que comparavam aí é, na Fórmula 1, eu não lembro se foi o Galvão Bueno, se foi outro lá. Mas ele até fez esse comparativo do trator com o Fórmula 1. E o Fórmula 1, lógico, né? Foi sim, O trator sim. do lado do trator, eu a pé... Tem que mais rápido que que a dianteira. Tanto peso, né? <risos> e o Fórmula 1 parece um míssil, né? Sim, sim, sim. Não, perfeito. Pô, acho que ficou bom. Tá, eu acho gostei. que tirou a dúvida aí. Ficou, ficou. Mas eu queria colocar mais cimento, Padre. Pra ver isso aí. <risos> Lucas 2.0. É um motor já mais rápido. Tá? Só não sei se é reflexo. É... O famoso discão 290 a 390 milímetros. Vale a pena em motos de baixa cilindrada? Interrogação. Eu tenho uma Lander 250X. A Motard. Exato. Estava pensando em instalar um kit. Existe algum problema pouco falado? Recomenda? Au! Au! Vai! É assim, ó. chega uma hora que precisa trocar o disco de freio. Né? Ele atinge o limite, que é a espessura, tá? A gente mede a espessura dele. Vem grava... gravado lá no... no disco de freio a espessura mínima que ele pode ter. Mediu, chegou igual ao número que está no disco. Ou menos, tem que trocar. Certo. Tá? Na hora de trocar, às vezes você fala: Nossa, fui na concessionária e achei um absurdo o valor. Sempre é recomendado peça original. Genuine partes? Sempre, né? Foi projetado para moto, teve uma engenharia em cima. Mas às vezes nós não temos a condição financeira de comprar a peça original. A gente vai para o mercado alternativo Peça ou Parts? Aí. Não. Só não tenho genuíno. Tá, beleza. <risos> Alternative para. <Parça>, tá. <risos> Aí é, se você compra um disco do mesmo tamanho, é tirar um, colocar o outro e acabou. Tá. E torcer para ter uma qualidade legal. Quando você coloca um disco maior, tem que se adicionar um suporte de pinça para afastar a pinça da bengala e. Né, o disco de maior diâmetro né, caber ali na pinça, sem ela ficar pegando no disco então toma cuidado porque você precisa agora além de saber se o disco tem qualidade, se o suporte da pinça também vai suportar a força que ele vai ser submetido sim posso fazer uma observação? depois dessa Ligada do... do compressor. Do compressor. Olha, filhos, eu tinha uma Lander que eu transformei ela na motard. Padre, na moral. Eu coloquei a e tal. E depois eu parti com uma pastilha sinterizada. Ficou um luxo. Sobrava cartódromo. Então, eu, tudo. Vou... Então, eu não sei, eu vou explicar eu, o discão. Aí o cara põe o discão e continua usando o trazer traseiro pra caraca. Eu vou... Pode que Eu vou desligar esse inferno. Não, não. Não? Não. Você não pode sair daqui. Nunca. Nunca mais. <risos> Vai. Então, eu vou explicar o porquê do discão. O pessoal né, fala, nossa, eu vi que a 636 usa um diâmetro de disco e as X10 tá. usam maior. Por quê? A alavanca, né? quanto maior o diâmetro, maior a alavanca, então maior a, a potência de frenagem e a sensibilidade fica melhor. E quanto maior o disco, mais material, mais metal, a dissipação de calor é maior. Então, você vai reparar em fichas técnicas, né, que as motos, quanto maior a potência, né, maior o diâmetro do disco. Então, você vê, né, a ah, ZX-10 do ano de 2009, usava 320, agora é 340. Então, eles vêm buscando potência de frenagem, sensibilidade, uma troca mais eficiente de calor. Tá? Então, o discão né, é, aumenta a eficiência Sim. da frenagem. Né, por Mas troca a Lander tá também né? assim. é, A Lander é uma Sim. moto que tem uma potência mais limitada, uma cilindrada menor. Então, às vezes um disco de tamanho original né, e uma boa pastilha e um aerokip resolve já resolve, resolve pra e você investe até menos um pouco menos tá e não precisa se preocupar com a qualidade do suporte né da pinça se ele vai suportar a força que ele vai ser submetido boa porque tem essa que se ele entorta e começa a pegar o freio começa a superaquecer acaba com pastilha acaba com disco o original é sempre melhor. Você acha que na hora que o. Tá... Você acha que na hora que o tá desenvolvendo esse disco, um estagiário jovem pergunta: Quer ser melhor nessa moto? Um discão grandão ou um pequeno brincalhão? <risos> Vamos para próxima pergunta. Vai. Beleza? Tá bom. Bom, é o seguinte. André, Gabriel, uma pergunta rápida, mas é interessante. O cara pergunta se tem like aqui, é porque os cara quer fazer em casa. Como é coisa que você gosta de fazer em casa? Fala aí, Padre Léo. Nunca Nunca, tá beleza André Gabriel é... Durval, pergunta ao padre Se existe algum problema em levantar a dianteira da moto usando um mamaco Um que? Um macaco, nós vemos um macaco Diretamente no cárter Quero trocar o óleo da suspensão, já viu, né? Vai fazer em casa, padre? Não, não faz Você não consegue tá. ficar até mais tarde é... só pra ele volta vir aí, de repente? O porquê eu falo isso? Não, mas calma, pera Dá para colocar um macaco aqui e levantar no cárter? Tem macacos e macacos, né? Então, a parte que vai entrar em contato com o cárter é, é metal. Aí já dá aquela... Aí ele tem, às vezes, um, uma parte pontiaguda ou uma área de contato muito pequena que aí expõe o cárter a uma força muito grande numa área muito pequena. Para levantar, tirar a frente da moto do chão. E ela vai ter que estar amarrada, né? A parte de trás, porque senão a traseira levanta junto. Então imagina, você amarra a traseira para ela não, não catra, subir catra a traseira. E né? aí você enfia a força num pontinho desse tamanho no cárter. Vai quebrar. Vai dar merda. E tá? tá só com papelão. Então, é, não. Tá, beleza, não, vai. Então, vai, se tem, nós temos. É... Agora não tem tá em nenhuma moto aqui. Tem um macaco que tem uma superfície plana. É, eu tô ligado. Né, de gente? borracha. É legal, é legal. E ele aí ele distribui estranho, a né? força numa área grande do cárter. Legal, legal. Tá? Tem cárter que tem uma área grande para você apoiar o macaco. Tem cárter que é ponte agudo e aí a área pequenininha já não dá. Então, melhor não. Tá? Aí é, existem suportes, aquele cavalete que você usa... É, atrás tem um que entra na mesa inferior, sim, é um pino sim, sim. que entra na mesa, aí é melhor você comprar esse cavalete que vai fixado na mesa inferior, é um pino, tá, que entra no, na coluna de direção coloca ela lá, faz o trabalho não pode pôr só o dianteiro tá sempre que for usar o dianteiro tem que fixar também o cavalete traseiro. E se ele colocar o cavalete traseiro e atracar pela mesa num cano subir? Não, não inventa aqui Daqui a pouco tem moto pendurada em talha, aí você acaba com tudo. O <risos> Padre, você não quer ajudar, não, cara. Não, é pra não. fazer em casa, pô. Não. Já cai o sobrado. Não, aí cai um telhado <risos> em cima da moto. Já cara. vem todo mundo, a família inteira aqui. <risos> vem TV, Black, cai todo mundo lá pra baixo. Boa <risos> a droga de suor, pessoal aqui. Mas, ô, Padre, então não vai. vai não. Eu recomendo, compra um parzinho de cavaletes, coloca o cavalete traseiro, hum. De preferência, amarra a moto. né? E aqui é para amarrar tem que ter um elevador, né? um ponto de fixação no chão, sei lá. Dois calços de madeira embaixo. É... Não, não, eu estou falando. Não, esse aqui é é um... atrás, beleza, mas embaixo dois calços de madeira. Madeirão, bom. Não, então. Estou hum, falando no... uma madeira boa. No Toro. formato do cárter, tem cárter que não é bem é, no centro. É eu deslocado. tentei, velho. Coloca o cavalete. Tá. Né? E se falar não tenho, não tenho cavalete, procura uma oficina que é a melhor coisa. Você conhece alguma? Aí ah, eu não conheço. <risos> tá, beleza, tá Eu vou pra próxima. Ô Feliano, vem aí, traz aí, vamos trocar o olho aí, pelo amor de Deus. Ah, não, sei que você esteja longe, não tenha nenhuma oficina lá. Pode acontecer também na região. Sim, Alocado. mas aí adquire um, um cavalete que é mais seguro, Sim. é melhor. Beleza. Bom, podemos? Vai. O Felipe Lucas. Fala, Durval. Só comigo. A dianteira da moto pode perder o alinhamento por força de frenagem? Faço um uso severo e freio forte com o dianteiro. Sinto que minha moto com o tempo torce as bengalas e desalinha as mesmas. Caralho! Impressão minha isso pode, ou, ou isso pode ocorrer? Imaginou aqui, padre? A hora que ele vem aqui, ó, torce tudo a bengala ah, e volta tudo normal. E aí, pode acontecer? Pode, né? Pode, é... O pessoal que faz RL, né, que põe todo o peso da moto do piloto em cima da suspensão dianteira. A suspensão dianteira torce, né, por isso que a gente tem o disco flutuante, que é para se a suspensão torcer, o disco não abre a pastilha e não perde o contato com ela. Então, ela tem um se trabalho, ela, não tem na frenagem? Ela, ela chega a dar uma envergadinha a suspensão e nunca é igual, né, das duas bengalas às vezes uma torce mais do que a outra, mas a mesa tá lá para segurar esse mas movimento. Mas se a mesa também situação. tá torcendo? Mas se é uma moto, né, é, de menor cilindrada, a mesa não foi projetada para esse uso. Então racing, vai. Ela é claramente estralada até. Aí ela pode deslocar, tanto é que você conhece as mesas racing né que tem três quatro parafusos de fixação sim, sim, sim. dessa largura justamente para evitar o sim. movimento e a torção e aí pode acontecer é assim a dica que eu dou aplica o torque correto vai lá no manualzinho do proprietário do, de serviço da sua moto ou liga na concessionária e pergunta para eles olha qual o torque da minha mesa inferior e da minha mesa superior no tubo da bengala ah é tanto pega um torquímetro, aplica Dá um um, confere, e né? se mesmo assim continuar torcendo, aí compra uma moto especial aí, uma, uma moto de enduro que aí ela aguenta. Demorou. Bom, Filipão, pode acontecer sim e aí é isso aí que o padre falou. Então, Fábio Reis, primo do Sérgio... Ô, oh, Sérgio Reis. Fala, Durval. E aí, Padre, beleza? Tem beleza. você, tem você. Tem você. Agora... É, agora... é mesmo, eu não devia ter respondido essa Eu não sei anterior. porque você fez isso. É, eu devia ter ficado quieto. Tá bom. Eu era para eu responder? É. Tá, beleza. Fiz uma revisão e outra. Eu vi vários vídeos de mecânica na internet, eu sei muito mais que você pra falar com propriedade. Bom, desculpa, então. Tá? Nunca mais faz isso. É... Fábio Reis, fala do E aí, Padre, beleza? Fiz uma revisão básica na minha Z900. Z900. Com apenas 6 mil quilômetros e fiquei impressionado com a qualidade da nossa gasolina. Estou dando uma essenciada aqui. Pois o pré-filtro pré estava totalmente impregnado de sujeira e teve que fazer a substituição. Pré-filtro. Isso... Ele deve estar tá falando do filtro que vai dentro do tanque lá antes da gasolina chegar na bomba. Ah, tá. Aquele é uma que parece telinha. um bonezinho. É, uma tá ligado, tá ligado, é. tá ligado. É... Isso com apenas 6 mil quilômetros e geralmente abastecendo em postos Shell e Ipiranga. Gostaria de saber se no dia a dia aí dessa oficina isso também ocorre com frequência, valeu? Infelizmente sim. Tá, é... Eu não sei o que o pessoal adiciona no combustível, na gasolina. É... O pessoal que eu digo são os postos de. De combustível é, Não sei se é solvente Algum outro produto Químico Que ataca realmente Tem um nylon, tem uma espuma Em alguns pré filtro tem espuma Dentro e ele desmancha E aí o próprio Pré-filtro que é para filtrar antes de chegar Na bomba, né, por isso que ele é o pré-filtro Já tá morto Ele manda sujeira pra bomba, porque ele desmancha E ele entope a bomba Aí não, aí é acaba com tudo Aí sim. Então não, infelizmente isso acontece Não tem o que fazer É analisar de vez em quando o pré-filtro E quando necessário trocar Entendi. Não é comum, tá? Toda moto que a gente pega Nossa, tem moto que a gente pega aqui né? O cara nunca trocou Tá com 30 mil A gente olha o pré-filtro, tá intacto sim. Tá perfeito Mas acontece isso de com 5, 6 Já tá deteriorando Infelizmente, são combustíveis adulterados. Maravilha. Pô, Padre eu já deu um tintinho aqui. Mas eu vou fazer mais uma racing. Vai só para... Uma racing? O racing. Porque, assim, e essa aqui a gente já respondeu, mas vale a pena só porque sempre tem isso. e Então, o Nogueira 250. De 2.0 já... 2.0 é o duro de matar 100%. lá do, do, do outro lá, o filho, agora Ai. que é... Durval, pergunta pro padre se é benefício vai ser, vai ser maravilhoso. se é benefício e prolonga a duração da embreagem fazer as trocas no tempo e também se troca, trocas no tempo para subir e descer tem diferença ou interfere no desgaste <risos> ou interfere no desgaste Pô, ele vai, poder, oh. vai ter durabilidade na embreagem ou coisa só o câmbio não, é o que eu ia falar, <risos> aí você vai prejudicar o câmbio e não vai ter muita diferença para a embreagem, tá? É, a gente já falou. Já? Troca no que tempo é bom, Padre? A embreagem, né, ela não fica o disco de fibra colado 100% no separador que é o de aço. Você né? explicou. Como a roda dianteira gira menos do que a roda traseira, porque tem a tração, ela gira um pouquinho mais rápido do que a dianteira que só acompanha o movimento e não tem tração. Então, né, o, o disco de fibra que está ligado na campana de embreagem tem tração e o disco de aço que é o separador, geralmente, vai em 99% dos casos, é assim. Aí o separador está ligado na, na roda traseira que né, ela recebe a tração do disco de fibra que está ligado no virabrequim. Então, você ficar na estrada... Vamos supor que você tenha uma ZX10, você põe 250 e segura, você está gastando embreagem. Sim. Sem trocar nenhuma, nenhuma marcha. marcha, por causa disso que eu acabei de falar. O disco de fibra vai levemente esfregando no de aço tá? e ocorre o desgaste. E é geralmente nessas altas eh, velocidades que ocorrem né, o desgaste. Não é na troquinha aqui na cidade, pam, pam. a não ser que ele é do grau aí, né? Fica empinando tudo, aí o desgaste vai porque tá exigindo do grau da embreagem. Agora é o seguinte, padre, trocar no tempo é bom? Olha, a pergunta dele foi referente à embreagem. Não faz diferença. Tá, tá, tá, ah, mas vai mais... estragar o câmbio. Tá, beleza. <risos> <risos> trocar. No México, quero... Não ele. Tá, beleza. Trocar no tempo é bom, padre. Olha. Eu não gosto. Tá bom, beleza. Tá, põe o tá. um kickshifter. Tá, beleza. Você não, não, não vai, né? Eu, te, eu tento arrancar não, dele, mas eu... ele é sempre é, é muito bonzinho, você percebe? O, é. o cérebro eu sei, eu não sei. é perfeito, né? Deixa o kickshifter agir lá, ele então, sabe se, a hora certa. Então, quando certo. você faz isso, sabe o que vai acontecer? Daqui a seis vídeos vai ter um cara perguntando se troca no tempo é bom de novo. Ah, tudo bem, a gente responde. E o que, que você vai responder? Daqui a seis meses, pode... a mesma coisa. Que é o quê? <risos> Prefiro que não. <risos> Maravilha, tá bom. Mas você coloca o que prefiro aqui, não? Ou quem... põe aquele. Como chama? É gifzinho? Que fizeram do Nunca. É... Nunca. Bom, filhos, é isso. Target Race, o contato tá aqui. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas nos comentários, quem comenta. Aguarda o próximo, que pode ser a sua. Padre Lio, obrigado demais. Tá? Eu príncipe. que agradeço. É uma, é uma satisfação inenarrável. Não e pode nós precisamos. Falar outra coisa. Não, e nós não. precisamos fazer. O Fala, feios pra você contar a sua história, dizer quem é você, porque você entende? Isso precisa. Caramba! É, é, é importante, ah, Padre. Lá na intimidade. Então. É, não, não, lá dentro, lá dentro. <risos> bom, Padre, quer mandar tá beijo pra alguém? Alguma coisa? Hoje tem algum? Não nada, quero. nada. Putz, tá bom. Então, tem algum aniversário que eu tô ferrando hoje? Tá tudo bem? Não, outro é o... Não, hoje não tem. Então tá bom, beleza. Tá tranquilo. <risos> então tá bom, feliz. É isso. Aguarda o próximo. Valeu.